E aí, gente, todos muito bem-vindos É o Bigotão área, cara, hoje eu tô aqui, mano Porque algo incrível Aconteceu e eu vou mostrar pra vocês Agora. Na minha sorte diária, mano Veio o Arqueiro Mágico É sério, até aí tudo bem, né? Eu terei Que comprar talvez alguns baús pra conseguir Colocar ele ali no nível 2, pra quem não sabe Eu já desbloquei o Arqueiro Mágico, mas Mano, vamos descer aqui embaixo e Olha isso, por 40 mil De ouro, veio aqui em cima Na sorte diária e na loja Também o Arqueiro Mágico, Vamos comprar ele hoje, mano Eu não tenho ouro suficiente, então eu vou ser obrigado a gastar As minhas gemas pra poder comprar ele Porque é sério, eu vou comprar o Arqueiro Mágico Eu acho que vale a pena comprar ele, porque é sério O Arqueiro Mágico nível 2 já vai dar pra usar no multiplayer Vai ser bem bacana e tem muito deck Que a galera tá criando decks extremamente legais Com o Arqueiro Mágico Então eu preciso colocar ele no nível 2 Nós vamos comprar ele hoje Chega de enrolação, bora comprar esse Arqueiro Mágico Eu não tenho, sou obrigado a gastar uma geminha mas vai, vai, vai ser dolorido Mas pelo menos é por uma boa, por uma justa causa E, ai, que mágico Comprado, mano, uhum. Arqueirinho nível 2, bicho Vai tá, vai tá feroz, agora, agora vai estar tá feroz Então como vocês puderam ver, a minha sorte Nesse dia tava absurda, não é mesmo? Eu consegui aí comprar o Arqueiro Mágico Né, e agora eu consigo colocar ele no nível 2, e eu tô feliz demais Por isso, porque é uma nova lendária, né E muita gente quer, e muita gente também não sabe Jogar contra ela direito ainda, então isso é bacana E é uma vantagem que tu tem, ainda mais Na minha arena, que poucos têm Essa carta, e eu tô feliz demais por isso Mano, a gente vai fazer o seguinte no vídeo de hoje Eu vou testar um deck aqui de log bait Com essa carta com arqueiro mágico E eu quero ver se funciona Eu não testei o deck ainda Eu vou testar aqui com vocês ao vivo Pra ver se funciona Então já desce aqui embaixo Deixe o seu like E também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito ainda, beleza? Aproveita, mano Passa no meu Instagram É arroba JVV, Depois que você assistir esse vídeo Passa lá Vou deixar o link aqui embaixo E também é escrito aqui, ó Beleza? Tamo aqui dentro da minha conta Vou começar abrindo esse baúzinho de prata aqui Não veio nada que preste Baúzinho da cor nossa, que susto Esse Guardias no final me deu um susto, cara Mas beleza, por enquanto é isso E o deck que eu vou estar testando aqui com vocês Não tá no nível tão legal, mas Mesmo assim eu vou testar ele com vocês aqui No multiplayer 6, é que Deus quiser Beleza, estamos jogando aqui contra o Ismael 18, beleza Ismael Beleza, tranquilo, tudo bem com você, querido Está tudo bem com você É, isso é legal, que bom Vou tacar tá isso aqui, aqui para congelar ali Beleza, congelamos Se congelamos, tá tudo certo Tranquilo, tranquilo, tá tudo de boa por enquanto A gente vai conseguir counterar ali E a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos tacar um troncão aqui, ó Troncão tenebroso Essa mulher, chamada princesa Essa princesinha linda E vamos ver o que ele vai usar pra counterar minha princesa O que, que é? Tronco Vai tacar goblinzitos Beleza, cara, atacou isso eu, Opa, opa, eu nem tinha visto aqui Já vamos puxar esse, esse corredor aqui Pra ativar essa torre do rei, Entendeu? E vamos ver aqui o que a gente consegue fazer O nosso Arqueiro Mágico vai morrer, bem provavelmente Mas a gente vai conseguir dar conta da Valkyria dele E isso tá valendo Já vamos vir aqui de de Marriuzito de Goblins Pra cima dele E ele foi obrigado a gastar Uma cartinha não muito legal Ele tá achando que eu vou gastar o meu, o meu tronco ali Mas não vou, cara, não vou Nem vem, acho que é o que? Acho que a vida é assim, bicho Não é assim que funciona o, o, o as coisas, entendeu? Beleza, vou gastar isso aqui Aqui Tranquilo, consegui counterar aqui dele E por enquanto tá valendo A gente vai conseguir dar um daninho lá E eu vou fazer o seguinte, ó, cara Vou tacar um arqueiro. Ai, agora complicou um pouquinho pra mim aqui Complicou um pouquinho pra mim aqui Porque eu vou ser obrigado a gastar o príncipe, só que não tem lixeiro É, tomei um dano do caramba Que eu não podia tomar Mas, beleza Eu vou ignorar ali por enquanto Tranquilo Vou tacar isso aqui aqui princesinha minha vai matar a princesinha dele Só que eu não vou conseguir matar a Valkyrie É, deu elas por elas ali Mas o cara tá na vantagem E essa vantagem é uma vantagem muito chata Já vou tacar aqui, eu sei que ele não tem coisa Então eu vou tacar isso aqui, aqui, ó E a gente vai dar muito dano agora na torre dele Quando eu digo que é muito dano, é muito dano Estamos dando bastante dano, também igualando a partida agora E isso vai ser bom para um caramba Para nós Beleza, beleza Bora puxar isso aqui tudo Tranquilo, bora tacar isso aqui, aqui, tronquinho aqui E vamos tacar isso aqui, aqui Não posso tomar dano, não posso, beleza, não tomei Tranquilo, por enquanto estamos indo bem, tá? Estamos indo bem aqui, deixa eu puxar esse cara Por favor, vem pra cá, vem pra cá, por favor Vamos tacar um tronco aqui Beleza, conseguimos counterar bem Provavelmente, tranquilo, tranquilo Vamos puxar esse aqui com isso aqui Ele foi bem espertinho agora Mas, isso não vai ser o suficiente porque a gente vai fazer o seguinte, vamos puxar isso aqui tudo Vamos tacar um, um coisa aqui, ó Um tronco aqui Porque a gente conseguiu alterar de novo, eu tô nervoso nesse negócio, cara Eu, eu, eu, eu, tô, eu tô muito nervoso Você não tem noção <risos> Porque o nosso deck é muito parecido E isso tá me deixando nervoso Beleza, vamos conseguir ganhar esse negócio, não tô nem acreditando bicho. Ai, estando o deck aqui o mesmo. conseguimos ganhar do Ismael 18 Que nervoso, ele tava usando Uma variação de... Sei lá, corredor com um príncipe, nem sei que deck é esse dele, mas conseguimos ganhar. Uff! Pensei perder quando eu vi que o cara tá com valquíria no campo, um mago. Eu falei: a gente vai perder esse negócio. Mas conseguimos ganhar E olha que meu arqueiro mágico aqui não tá nem upado né? Tá nível 1 ainda, mas enfim, nível 1 aqui na desafiante Não tô nem na desafiante 1 Ou oh, pobreza, algumas pessoas me criticam Por eu, de vez em quando, estar abaixo da desafiante 1 Mas as pessoas não entendem Que como eu, sou um youtuber, eu sou obrigado a testar alguns decks Porque eu quero trazer decks diferentes pra vocês Quando eu testo alguns decks, tipo, mal nada a ver Ou às vezes que não tão nem upado Eu acabo descendo de troféu, mas quando eu coloco meu deck Eu subo, então é basicamente isso Se vocês me pegam aqui com um pouco troféu é porque tem alguma justificativa Isso é fato Então gente, vídeo de hoje Teve que ser muito rápido O país para pra vocês Mas é que eu tenho vários compromissos, né? Porque eu não vivo só de YouTube Felizmente Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal E também passar no meu Instagram Que é @jvfei. mano. Vem aqui no canal amanhã Que vai ter vídeo com certeza, beleza? Um beijo imenso do coração de cada um E valeu!